Conselhos sobre o Trabalho Intelectual, Louis Ribouler, capítulo 1. Tem um ideal nobre, e trabalha, dia após dia, para realizá-lo. No dia de sua recepção na academia francesa, Pasteur pronunciou estas belas palavras, a grandeza das ações humanas se mede pela inspiração que as fez nascer. Feliz daquele que traz consigo um Deus interior, um ideal de beleza lhe obedece, ideal de arte, ideal de ciência, ideal da pátria, ideal das belezas do Evangelho. São estas as nascentes das grandes ações e dos grandes pensamentos. Todas são iluminadas pelos reflexos do infinito. Desde agora venho convidar-te, meu querido amigo, que proponhas ti mesmo, nos estudos, um fim que os enobreça, que os torne mais fecundos e sustente teu esforço cotidiano. Já avistaste os primeiros clarões deste ideal, talvez o tenhas contemplado em todo o seu esplendor. Vigny refere-se a isto como a um pensamento juvenil realizado na exuberância da idade. E é isso mesmo, uma representação clara do futuro, uma ideia luminosa do alvo a ser alcançado e dos meios escolhidos para a sua consecução, uma ideia superior que determina a nossa maneira de viver, organiza nossa conduta, canaliza nosso ardor para o bem, dá-nos, cada dia, uma coragem nova para continuar a tarefa iniciada. Regular e dirigir nossas ações, dizia um sábio jovem Papillon. Eis a força efetivamente poderosa, que engrandece o homem e o eleva acima dos outros. A busca de um ideal é um dever. Não é permitido a um ser racional viver irrefletidamente sem se indagar se cumpre a missão que lhe é destinada. Nada mais funesto do que a indiferença a este respeito. Uma vida sem ideal é uma vida malograda. Esta preocupação perante o futuro é um traço de distinção e de nobreza de alma. Aos 15 anos, Vitor Hugo escrevia serei Chateaubriand ou ninguém. Aos quatorze anos, Montalembert já havia traçado uma meta, trabalhar pela palavra e pela força da pena em defesa da Igreja e da liberdade. Aos 16 anos, Brunetière confessava ao seu mestre, Gustave Mellet, que era o ser redator da Revue des Deux Mondes e professor no College de France. No âmbito de uma séria questão, não caia na tentação de acalentar ilusões. Não te pronuncie sem pensar com prudência, sem examinar tuas forças físicas, teus recursos intelectuais, tuas qualidades morais, tuas inclinações, gostos e antipatias. A reflexão, o exame de consciência, os conselhos de teus pais, de teus mestres e de teu diretor espiritual contribuirão para a revelação que deves ter de ti mesmo. Estima a ti mesmo pelo que és em verdade, mas não temas elevar tuas ambições. Felizes, diz Agabordô, aqueles que colocaram bem alto o sonho de sua vida. Contentar-se com uma mediocridade honesta, com prazer-se nela, é a marca de um coração doente, por vezes, morto. E aos jovens desta têmpera que o poeta indignado dirigia a seguinte apóstrofe virulenta, Dai-me vossos vinte anos, vós que os esbanjais. Pasta eu dizia numa assembleia de estudantes, Meus amigos, qualquer que seja a carreira que abraceis, propõe vos um fim elevado. Ó Conel, adolescente, escrevia a seu tio, tenho no momento duas metas a realizar, em primeiro lugar, a aquisição do saber, em seguida, a aquisição daquelas qualidades que fazem o gentleman perfeito. Possuo verdadeiramente uma ambição imensa e, se posso empregar a expressão, entusiasmada, que transforma todas as dores em alegria. Ainda que a natureza não me tenha, porventura, dado talentos de primeira ordem, jamais me contentarei na minha profissão com um posto subalterno. Leverrier, sentindo o crescimento de suas forças, as saúde esperançoso. Já galguei muitos degraus, por que não continuar a subir? Eugène Cruz, recordando suas lembranças escreveu certa vez, temos aspirações elevadas na nossa juventude. Felizes aqueles que as alcançaram. Após haver determinado este ideal, contempla longamente, deixa-te inundar por sua luz e impregnar por seu calor. Resume-o numa fórmula breve que repetirás muitas vezes e que retinirá na tua alma como um toque de clarim. Tornam vivo nos detalhes de tua vida, acomodam as proporções de teu labor diário. Mas, sobretudo, amai-o até o entusiasmo. Sim, sem entusiasta como o jovem Amerilot que Victor Hugo fez dizer, dois choupos cobririam bem todas as minhas terras, mas nem todo o céu azul encheria meu coração. O entusiasmo suaviza as asperezas do caminho. Ruskin um dia escreveu. Um artista é uma pessoa que se submeteu a uma lei a qual é penoso obedecer a fim de dispensar um benefício que é delicioso dispensar. Minha mão fatiga-se de tanto segurar a pena, meu coração agoniza de tanto pensar. No entanto, não posso cessar de escrever a respeito daquilo que tanto amo. O entusiasmo juvenil reveste-se de uma beleza e de uma delicadeza inteiramente especiais que comovem de maneira profunda. Foi assim, admirando-a. Que Le Cardonel fez brotar de seu coração esta estrofe, a maravilhoso ímpeto de uma alma ainda jovem. Ela pode ir de senda em senda. Nada satisfará a sede que a devora, para essa sede sublime, é preciso o céu inteiro. Enfim, fixem-te a convicção firme de que realizarás este ideal. Arma-te de coragem, de tenacidade. Se o anjo te eleva aos cumes, tua natureza má te atrai a terra e aos prazeres grosseiros. Em dado momento ecoará a tempestade, o céu encobrirá as estrelas e ainda assim deverás prosseguir em teu caminho na angústia e na dor. E, uma vez que tens a vantagem imensa de crer, o êxito será mais fácil. P. assinalava, há alguns anos, como causa principal desta dispepsia moral de que sofre a humanidade, a ausência de convicções, de certeza. Ao desvanecer, diz ele, a fé deixou nessas almas uma fissura pela qual escorre todas as alegrias. Aliás. Por que se afeiçoar a uma ideia elevada se não se acredita em nada? Não será melhor levar uma vida tranquila, isenta de dor e aborrecimento. Como podes perceber, a incredulidade e o ceticismo são corrosivos violentos, inimigos de todo o bem. Algumas reflexões a respeito dos benefícios do ideal levar teão a prosseguir sem -se tréguas até a hora em que haverás de dar conta da tua vida. O ideal é uma defesa e um princípio de ordem. Quando um ideal se apodera de uma inteligência, ocupa-a inteiramente. Torna-se o princípio maior dos pensamentos, dos desejos, dos afetos e dos atos. Conduz, pouco a pouco, a inanição, os apetites desordenados e as inclinações nocivas, colocando no seu lugar uma paixão mais forte. O jovem que não se mantém na cimeira de um princípio superior, deixa-se mais facilmente apanhar pelos prazeres malsãs, seu coração se estreita e se fecha as ideias generosas. Conhece certamente os versos de Musserá. Bate em teu peito, é lá que está o gênio. E isso é verdadeiro, os pensamentos mais nobres jorram de um coração profundamente namorado do belo e do bem. Um outro poeta escreveu com semelhante razão, onde não bate mais um coração, o ímpeto amortece, o espírito saltita ainda, o gênio não possui asas, o raio, em lugar de relâmpagos, lança faíscas, enfim, nada de grande, se o coração é pequeno e é assim que o ideal traz ordem à vida. Torna-se uma regra, e pode-se afirmar, um mandamento divino. Ordena as horas de trabalho e as horas de repouso. Organiza as potências intelectuais e morais na ordem pressuposta por Deus. A razão se torna soberana em conteste diante da qual as outras faculdades se inclinam, mas sobretudo, agarra com mão firme as rédeas dos apetites desregrados e refreia aos poucos o seu ímpeto. O ideal é uma luz e uma força. Ele oferece uma meta à vida, condição primeira para que esta seja bem empregada. Mais do que incertezas, mais do que aventuras. Traz claridade aos nossos pensamentos, às nossas aspirações. Faz uso de todas as energias do ser, reúne-as como num feixe e as converge para o mesmo fim. O ideal foi para Osana uma fonte de clareza, o segredo da fecundidade do seu apostulado intelectual e social. Aos 17 anos, Falava com entusiasmo do imenso trabalho que ocupava, provar a divindade da religião pela história, ó, oh, meus amigos, dizia, estou comovido, a obra é magnífica e ainda sou jovem. Estou repleto de esperança e creio que virá o tempo em que, após nutrir e fortalecer meu pensamento, poderei expô-lo dignamente. A morte ceifou muito cedo este nobre servo da igreja e da verdade. Mantivera-se, contudo, fiel a Deus e às promessas de sua juventude. O ideal é o benfeitor da vida e fonte de uma grande alegria ele regula e dirige as ações, reanima, embeleza e transforma até os mais pequenos detalhes da vida. Em curto percurso da caminhada, ameniza o incômodo dos espinhos. Mas, sobretudo, consagra plenamente o ser a serviço do bem, frutifica os talentos e as disposições naturais, desenvolve as qualidades intelectuais e as virtudes morais. Em suma, proporciona aquela atividade plena através da qual o homem sente viver uma vida superior, que é o seu verdadeiro propósito. E não será uma alegria imensa de responder ao chamamento divino, de encontrar-se no barco em que a providência quer que levemos ao fim a travessia humana, de mourejar no trabalho indicado pelo senhor da colheita, de exercer, no âmbito de sua esfera, uma influência moral e social. O ideal perseguido corajosamente torna a velhice feliz e a morte consoladora. Enfim. O ideal aproxima de Deus ordenando a nossa vida, procurando para cada faculdade o desenvolvimento que lhe convém. O ideal aperfeiçoa em nós a imagem de Deus. Mas ele é sobretudo uma oblação completa do ser pela qual repetimos todos os dias. Senhor, eis-me aqui disposto a fazer a vossa vontade. Colocaste-me sobre a terra para um fim especial. De bom coração quero corresponder aos vossos desígnios. Eis as minhas forças e a minha saúde, as minhas faculdades intelectuais, e o que há de mais nobre no meu ser moral, que tudo seja consagrado ao vosso serviço. E assim te aproximas de Jesus, o ideal supremo, cuja única preocupação foi fazer a vontade do Pai. Tem constantemente o coração aberto qual cálice destinado a receber o orvalho celeste. Ingres dizia aos seus alunos: haja algo de religioso na vossa arte, não creiais que se produza algo sem a elevação da alma. Andai de cabeça erguida para os céus. Delas palavras. Que sejam tua divisa. Avante com o ideal no coração e os olhos fixos no modelo divino. Que meios práticos vais tomar a fim de ordenar a tua vida cotidiana em vista da realização do teu ideal? Eis alguns, em união com Deus, cumpre com valentia, a cada dia, tuas tarefas de estudante em união com Deus. Quer dizer, trabalhando sob seu olhar em relação completa com Ele. Um jovem consultar a Santo Tomás de Aquino acerca dos estudos e dele recebeu este excelente conselho, que tua oração seja contínua. Vela, sobretudo com cuidado, pureza da tua consciência. Não faças nada que possa manchá-la ou torna-te menos agradável a Deus. Quantos sábios têm trabalhado em espírito de oração? Ao fim de uma meditação fervorosa, Ampere escrevia, estuda as coisas deste mundo, mas não as contemple senão com um olho que teu outro olho esteja constantemente fixo na luz eterna. Escuta os sábios, mas com um ouvido só, que esteja o outro sempre pronto a receber os acentos doces da voz de teu amigo celestial. Escreve com uma só mão. Com a outra, agarra-te as vestes de Deus qual uma criança de seu pai. Sem esta precaução, cairás infalivelmente contra alguma pedra. Olé Prune, o grande filósofo católico, trabalhava também na presença de Deus. Enlou a sua mesa de trabalho preparando as aulas para seus alunos da Ecole Normale. Recolhe-se um momento e escreve sobre um caderno de notas íntimas, hoje, festa de São Jerônimo, doutor. Quero invocá-lo especialmente. Tenho de ensinar. Que a minha vida esteja sempre em consonância com minha fé. Que felicidade é de ensinar. Exercer uma ação sobre os espíritos, sobre as almas. Comunicar a verdade. Oxalá o faça com respeito, com amor pela verdade e pelas almas. Ó oh Jesus, ó oh meu divino mestre, ensina-me a ensinar. Outros contentavam-se com escrever uma fórmula sobre uma cópia ou uma partitura. Imita esses belos exemplos. Acostuma-te desde já a oferecer a Deus o teu trabalho diário, isto atrairá sobre ti bênçãos abundantes. Este meio ajudar-te a cumprir bem o teu dever. Um empenho de tua consciência. A indolência, a mediocridade e a covardia seriam fraquezas miseráveis. Diante do futuro, todo jovem tem responsabilidades. Pensa no destino que te espera. Não farás sozinho o caminho da vida. Encontrarás almas desgarradas ou indiferentes que uma palavra de verdade reconduziria à senda do bem. Encontrarás almas ignorantes a quem farás bem dando-lhes um pouco de luz. Encontrarás, talvez, Almas caídas que reanimarás com uma palavra de esperança e de confiança. Encontrarás, certamente, almas fracas que arrastarás com o teu exemplo. Que infelicidade se não soubesses dizer palavras de vida, se não desses este exemplo redentor. Não esqueças que tua influência ocorrerá de acordo com o teu valor intelectual e moral. Há na vida do homem uma hora decisiva em que ele é chamado a dar medida de seu valor. Infeliz dele-se, naquele momento, Deus lhe dissesse, Pesei tua ciência, pesei teu valor moral, e foste considerado muito leve. Que estes pensamentos graves sirvam-te de aguilhão em face do trabalho aborrecido e penoso, ou quando um desgosto inexplicável ensaia de desviar-te do labor diário imposto por Deus, qual dever sagrado? Domina as tentações da preguiça, resiste às sugestões malsãs que te inclinariam à negligência e à imperfeição, capitulação miserável das almas laças. Em união com Deus Estuda a fim de preparar a realização de teu ideal. Conheces esta apóstrofe de V. Hugo a Napoleão? Não, o futuro a ninguém pertence. Siri, o futuro pertence a Deus. O futuro, o futuro. Mistério. Em que pese ao poeta, o futuro pertence a Deus, sem dúvida, mas também a nós, no sentido de que será o que o tivemos feito. Se assim não fosse, de que serviria repetir frequentemente, pensa no teu futuro. Estão em questão os teus interesses mais caros, e tens os meios de preparar este futuro. No entanto, necessitas de uma vontade bastante firme. Carlyle dizia, o todo da vida é uma conjugação ininterrupta do verbo fazer. Deves à tua família a preparação conscienciosa do teu futuro. Deves à grande família que é a pátria. Mais do que nunca tem ela necessidade de uma elite. A pátria em menor ponto. O lugar onde radiará particularmente a tua influência, não espera menos de ti. Que vergonha, se por tua culpa não pudesses exercer esta ação benéfica. Não, não é permitido à juventude de hoje forjar um futuro de gozo e de egoísmo. E as almas nobres e puras jamais encaram a vida como uma partida de prazer. Montalembert, ainda no colégio, escreveu à cornuda, seu amigo íntimo, porque não diriam, sobre os nossos túmulos, os nossos concidadãos. Eles não viveram para si, mas para a pátria. Por que não nos sacrificarmos pelos nossos concidadãos? Vivendo pela pátria, teremos obedecido a lei de Deus, que ordena amarmos uns aos outros, e como poderíamos amar mais aos nossos concidadãos do que lhes devotando a nossa vida inteira? O teu futuro eterno depende em grande parte de tua conduta atual. Que acolhimento fará o mestre aquele que não fez frutificar seus talentos, que viveu sem aspiração superior? Não esqueças a maldição da figueira estéreo. No inferno de Dante, as almas covardes sofrem tormentos especiais. O poeta ouve seus brados de cólera e seus alaridos de dor, e indaga de seu mestre. Quem são estes que parecem tão profundamente enterrados no luto? O mestre responde. Este estado miserável é aquele das almas tristes que viveram sem infame e sem louvor. O céu as rejeita para que não alterem a sua beleza. Nenhuma lembrança deles subsiste no mundo, a justiça e a misericórdia os desprezam. Não discorramos sobre eles, mas olha e passa. Em união com Deus, estudas para pôr tua inteligência ao serviço do bem. São Bernardo, pregando um dia aos seus religiosos, dividia os homens de estudo em duas categorias. Primeiro, aqueles que querem saber por saber, que acendem suas luzes à noite para apagá-las aos primeiros clarões do dia empalidecendo sobre os livros a fim de conhecer os segredos da natureza ou assimilar o pensamento dos autores. A segunda categoria pertencem àqueles que trabalham para um fim mais nobre, cultivam a inteligência com o intuito de tributá-la ao serviço do bem. Estes são os dignos de louvor. O padre Gratry diz que é este verdadeiramente o ideal cristão no estudo, a nossa salvação ligada à nossa obra. Um grande místico da Idade Média, São Boaventura, exprimia a mesma ideia ao afirmar que a verdadeira sabedoria consiste em tirar proveito de sua instrução, em saber para melhor amar, e a colocar sempre em primeiro lugar a caridade divina, que é a joia da terra e do céu. O trabalho intelectual, desempenhado em vista do serviço de Deus, abre horizontes infinitos, torna compreensível a beleza das almas, a grandeza e o mérito do apostolado, diminui o amor excessivo do eu, inspira o alto sacrifício e faz florescer as almas para a vida eterna. Animado por este ideal, o estudante vê Deus em toda parte, o adora e ama. Todos os sujeitos do estudo revelam a sua grandeza e bondade. Pasteur dizia, estudei muito, e tenho a fé do camponês bretão, se tivesse estudado mais, teria a fé da camponesa bretã. Ele encontrará Deus na ciência. Outros encontram o encontram nas letras e artes como a fonte de toda a beleza, na história, como manifestação da providência universal, nos demais conhecimentos científicos, uma vez que é ele a causa primeira, o princípio e razão de todas as coisas. Tais são os benefícios e as obrigações do ideal entrevisto e aceito desde cedo, ele fará de ti um estudante consciencioso, trate aos tesouros de sabedoria humana e divina, proporcionar-te aos mais nobres gozos, elevando-te até Deus. O poeta Gustavo Zidler, dirigindo-se a um estudante, escreveu estas estrofes ardentes que não mais lerás sem emoção, sim. Acenda no ideal, eleva os olhos e sobe. O esforço sem sucesso não cede à vergonha. O céu que não se alcança não oferece nada de mais puro. Procura à noite o clarão de ouro entre as folhagens, a favor de teu sonho. O dia procura os cumes brancos, o sol e o amplo azul. Em teus sonhos, em tuas palavras, coloca asas. Vai, jovem peregrino de glórias eternas, e, erguendo como pendão um pedaço do céu azul, acima de nossa sombra, acima de ti mesmo, sobe, com realeza, o degrau supremo onde poderás contemplar a Deus. Um convite semelhante ilustre o poeta franco-provençal, Vede Laprade, ao dirigir-se à juventude de seu tempo, mais alto. Sempre mais alto. Como a essas alturas serenas onde nossos desejos não conhecem mais fluxo e refluxo, onde os ruídos da terra, onde os cantos das sereias, onde as dúvidas zombeteiras não mais nos alcançam. Mais alto no desprezo dos bens falsos que se adoram, mais alto nesse embate em que o céu está em jogo. Mais alto em vossos amores. Subi, subi ainda, sobre essa escada de ouro que se vai perder em Deus.